Se você procura credibilidade, durabilidade e alta performance, a Caiado Pneus é o lugar perfeito. Contamos com uma linha completa de pneus radiais da Goodyear, para você encarar qualquer estrada com economia, conforto e segurança. Todas as unidades da Caiado Pneus trabalham com o selo Zero Contato, para que você e o nosso colaborador fiquem seguros em tempo de pandemia. Caiado Pneus, o seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.